Beleza, aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É, bom, eu estou fazendo este vídeo é, Que eu quero falar um pouco Sobre as duas maneiras de você vender é, Com vídeos na internet tá? A primeira delas, mas antes Antes de eu te falar as duas maneiras é, se você ainda não é inscrito, que você possa então se inscrever Compartilhar com seus amigos e lógico, como você vai gostar desse vídeo que você possa então dar o seu like né? E se você quer aprender como trabalhar com vídeos no YouTube né? é, Posicionando vídeos e entendendo o algoritmo do, do Google ou do YouTube né? Então eu quero é, recomendar a você o link do curso é, mestre do youtube tá Eu vou deixar o link aqui abaixo aqui ó, na descrição desse vídeo que você possa é, clicar lá e conhecer mais tá bom então é o seguinte é, as duas maneiras que você tem de poder vender é, produtos ou serviços na internet é, seja no hotmart no, na monetize ou na Eduz ou qualquer outro tipo de serviço até mesmo Magazine Luiza, é né, que eu tenho eu tenho um canal é, do Magazine Luiza produtos do Magazine Luiza e mas é, o que você pode utilizar tá? a primeira forma seria através de utilizando essa forma aqui que eu estou usando agora que seria eu mostrando a minha cara aqui né mostrando meu rosto né e falando um texto né, é, para vocês, para quem está acompanhando o vídeo, né? Isso seria através de autoridade, né? É, autoridade não autoridade é, policial ou militar, mas sim através de uma autoridade de você conhecimento de é, do que você está falando, né? conhecimento de é, daquilo que você estuda ou, ou estudou, né? Para falar ó, conhecimento daquilo que você está é, falando. E você vai gravando vídeos e vídeos e vídeos, né? quanto mais vídeos você gravar né? dando dicas, dando tutoriais, falando como se faz né? então quanto mais vídeos você fizer, mais autoridade você vai ganhando e as pessoas vão te vendo como autoridade naquele nicho que você escolheu e você sendo autoridade, o que você recomendar a partir de certo ponto é, a tendência é que as pessoas comprem aquilo que você está indicando né? então esta é a primeira forma aparecendo é, e dando dicas, sendo uma autoridade a segunda forma seria é, você não aparecendo né? o que também é legal é, mas aí você denota de uma... você tem que ter um esforço maior um texto mais persuasivo, um texto mais, é, mais elegante, digamos assim para que as pessoas possam entender aquilo que você está falando. Você pode usar é, fotos, você pode usar imagens, você pode usar outros vídeos, mas sem direitos autorais, né? Que se o YouTube te, se ele reconhecer que aquele vídeo tem direitos autorais, você pode tomar um strike e isso não é legal. Né? Então essas são as duas formas, tá? A primeira aparecendo, a segunda é sem aparecer, porém com texto persuasivo, com uma ideia legal até um tutorial que você fizer sobre produtos ou serviços né ou até o seu dia a dia que for você pode usar imagens pode usar outros tipos de vídeos né? diferente de memes tá não é memes não estou falando de memes aqui eu estou falando de é, pegar um vídeo por exemplo e gravar por exemplo eu tenho outros eu tenho um vídeo no meu canal por exemplo que eu gravei andando né e ali eu coloquei o, o texto e fui falando né? Então é assim que você pode utilizar essas duas maneiras de se vender na internet, é, utilizando vídeos, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é, lembrando, quer saber mais sobre o YouTube, quer conhecer mais o algoritmo do YouTube, como funciona tudo, como trabalhar com vídeos no YouTube, vou deixar o link na descrição do mestre, curso mestre, do Youtube, tá bom? Grande abraço a todos e até mais!